Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente o entrevistado que você quer ver em nosso programa. Hoje, um convidado muito especial. Estou falando de Renato Alves, ele, ele que é especialista em memorização. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo. Prazer grande em recebê-lo aqui. É um grande prazer. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Renato e realmente fiquei encantado com a capacidade de você exercitar, e realmente tem muita gente hoje que acha assim, nossa, eu ando tão esquecida, tá me dando uns brancos, é comum isso, Renato? É, tão, tanto é comum que o perfil do público que participa dos meus workshops, das minhas oficinas de memória, tem mudado. Há 13 anos atrás, quando eu comecei, você tinha uma idade média de 35 a 40 anos de idade hoje já está em torno de 25 anos de idade. As pessoas estão mais cedo indo Cada procurar? Cada vez mais cedo, por duas razões. Uma, porque realmente a pessoa é esquecida, isso é explicado pelo excesso de informações, e outra, porque hoje o ambiente ele, o ambiente de trabalho ele exige muito mais capacidade de memorização. Então tem aumentado assim o número de pessoas que querem é, é absorver melhor, ou querem evitar os prejuízos. Né? Quando você descobriu que você... É, se me permita, estava acima da média, que você tinha uma capacidade de memorização que superava os dos amigos, os dos parentes, você falou, poxa, tem alguma coisa... Ou perceberam, ô oh, Renato, você lembra de tudo, poxa, você não precisa de agenda de telefone, você lembra o telefone de todo mundo, você olha uma pessoa uma vez, pega o um nome e não esquece mais. Quando que deu esse start que você falou assim, opa, vou potencializar isso que eu tenho um mercado de trabalho aí à frente. Então, acho que a é grande, vou, vou confidenciar aqui que, oh, isso, na verdade, né? hoje eu sou bom de memória porque eu era muito ruim. De memória. Como leigo, a pessoa acha que está ficando com a memória ruim, ela acha, se acha muito esquecida. Estudantes sofrem muito porque não conseguem lembrar do, da matéria que acabou de assistir, dar aula que acabou de assistir, ou do texto que acabou de ler. E eu, dessa nessa angústia toda né, de me achar incapaz de memorizar, eu comecei a, a buscar algum tipo de, de, de solução alternativa. né? Hoje se fala muito de de atenção, DDA, hiperatividade. Eu tentei buscar, até como, por não ter esse tipo de instrução, eu tentei buscar na, nas técnicas mnemônicas. Eu comecei a ler um pouco sobre o assunto, a conhecer técnicas de memorização e a aplicar. E eu percebi que a facilidade é, de memorizar, é, ela era impressionante a partir do momento que você conhecia a, a memória. Eu então comecei a estudar as técnicas, desenvolver técnicas, me tornei especialista. Eu estudei ciências cognitivas, depois filosofia da mente pela Unesp de Marília, onde eu pude ainda aprimorar esse conhecimento todo. E hoje eu descobri que, pra, e até digo isso para as pessoas, para quem se queixa da memória, que a gente não pode confundir falta de memória com falta de estratégia de memorização. E o que falta para a maioria das pessoas é desenvolver algum tipo de mecanismo. Ah, e aí, nesse quesito, a memória, a, a técnica faz com que você se torne, assim, do dia para noite, realmente um campeão de memorização. Você acredita que todas as pessoas têm a mesma capacidade de, de poder concentrar informações, desde que preparadas, desde que treinadas? Isso, existe uma série de... a gente tem que se concentrar, assim, naquilo que impede a memorização. Que a, a, a, a priori, a memória humana, ela é normal... Ela funciona com uma certa eficiência. O problema é que existem tantos bloqueios para essa memória funcionar é, que a pessoa acaba realmente é, sendo impedida, por exemplo, estresse. Uma vida estressada, agitada, a pessoa não, não consegue se concentrar devido a um monte de problemas que ela tem para enfrentar. E aí isso faz com que ela não se concentrando, ela não, não preste atenção no que está fazendo. E não prestando atenção, naturalmente ela acaba não memorizando. Ansiedade é a mesma coisa, preocupação. Você pega um estudante, por exemplo, que ele vai para uma sala de aula preocupado com a prova. Isso já faz com que ele tenha um, um bloqueio da memorização. Então, qual é a grande sacada? É você descobrir quais são os inibidores da memória. Estados emocionais, estados físicos também que inibem a memória. Você corrigindo tudo isso, a sua memória ela começa a trabalhar de uma forma mais efetiva. Você é, foi revelado como um grande profissional de memorização. Em que momento? Além de você... Você explicou o seguinte, ó, eu achava que eu tinha uma memória fraca, fui atrás, estudei, me especializei. Mas aí depois de você concentrar todas essas informações, quando veio o start, assim, nossa, ele é muito preparado, ele consegue, além de hoje memorizar, ele consegue ensinar como memorizar. Quando se deu esse quando surgiu esse momento? Em 2006 eu, eu é, conheci o Rank Brasil, que é o nosso. É, é a empresa que faz a homologação dos recordes nacionais. E eu verifiquei que não existia nenhum tipo de homologação de recorde de memória. Eu falei, bom, então eu quero, eu quero, é, é, por uma questão também de, de, de mérito, de, de ter assim, superado né, o. É o Guinness brasileiro. É, é o Guinness brasileiro. Guinness brasileiro. Eu quero colocar, eu quero ser o primeiro recordista brasileiro de memória. Então eu me preparei, eu fiz um. um eu desenvolvi as técnicas para memorização de sequência numérica e sequência de palavras. Tá? E eu estabeleci o primeiro recorde brasileiro de memória. Quantos foram? É, memorizando um número de 110 dígitos. Né, então, é equivalente a um CPF com 110 números né? e uma sequência de 110 palavras aleatórias isso foi um recorde assim, Orlando, estabelecido, tá? Hoje se você coloca pra mim um número de 300 dígitos eu memorizo 500 dígitos aí confortavelmente com um certo esforço chega-se a mil dígitos né, em sequências de 100, 200 palavras, aí é a técnica, né? Eu comecei no programa brincando, realmente você tem total facilidade assim telefone você memoriza o telefone das pessoas? Eu vou dar uma técnica legal para telefone. Né? Lembra daquela época que a gente não tinha telefone celular? Não tinha a facilidade da agenda. A gente tinha que do discar telefone. o telefone, né? não é aí, do telefone. No tempo de do, discar, disco, né? do, do, do disco, né? Discar, né? E aí a gente tinha uma agendinha telefônica. Isso. Tá? Então eu precisava ligar para o Orlando. Vamos lá. O processo era esse. Pegava a agendinha, a letra, o. letra O, abria. Orlando, Morando. Está aqui. Aí... Se a gente pega uma lupa e olha para o cérebro, a gente vai perceber esse funcionamento. Ao olhar para o número, memória visual, fixação visual. Só que a gente tinha que repetir o número até chegar ao telefone. Tá? Então você estimulava a memória auditiva pela repetição. Tá? então E na hora de descar digitar ou descar memória sinestésica, que é a memória tátil, das sensações. Quer dizer, numa mesma informação você aplicava três forças mnemônicas ali, visual, auditiva e sinestésica. Dava ocupado. Você tinha que tentar. E aí, se não tinha a gente tinha que olhar de novo, repetir e sentir. Eu falava com o Orlando. Legal, resolvi. Mas tarde, eu precisava ligar novamente, eu já lembrava de um pedacinho do número. O primeiro, ah. o Isso, o final. Mas aí, de novo, ó. Ver, ouvir, sentir. E aí, chegava um ponto que eu já é, puxava direto da memória esse número de telefone. E aí já digitava diretamente, puxando na memória Então aquela listinha telefônica, ela se transformava numa memória auxiliar A memória principal era essa daqui Então quando a gente não lembrava, a gente corria na listinha Hoje a facilidade da tecnologia nos faz assim criar uma dependência absurda Vou ligar para o Orlando, celular é contato, letra O, Orlando, liguei Então o número saiu de cena Quando a gente para de usar números, a memória fica lenta para números Quando ela fica lenta, você não confia quando você não confia, você se torna cada vez mais dependente. E hoje é um absurdo uma, uma situação de memorização sob pressão. A pessoa precisar de um pedacinho de papel e caneta para anotar o número de telefone. Ela fica desesperada. Não, não fala não, que eu não vou conseguir memorizar. É verdade. Então, se você... e, e o problema de você criar uma dependência de memórias artificiais, externas, é que elas caem, perdem, roubam, queimam, acabam a bateria. E a pessoa passa por situações assim engraçadas. Uma amiga, por exemplo, ela abriu a porta do carro, o celular escorregou e caiu no, na guia de sarjeta. Ah, acabou né? a minha vida, minha memória foi embora. E o absurdo, <risos> né? ela precisava ligar para a residência dela... É, para falar com alguém, e o problema não era não ter um telefone, porque tinha um orelhão na frente dela. Ela não sabia o número de Ela não sabia o telefone da própria residência. E isso daí é, não é um caso isolado, isso a maior parte da população está sofrendo dessa... Não, o excesso de conforto que cria esses vícios. Cria, cria esses vícios. Então, onde é que a memória, como que eu oriento as pessoas a gravarem números de telefone, por exemplo? Tá, use use o celular e use a agenda, numa boa, tá? Só que quando você for ligar para alguém, tenta lembrar do número. Não lembrou, olha para a agenda. Faça uma leitura, pelo menos, e digita. Da próxima vez, tenta lembrar do número. Você vai lembrar de um pedacinho. Então, faça, faça do celular um exercício para a sua memória natural. Cada vez que você for ligar para alguém, tenta lembrar do número. Tá? E aí, você vai digitar. Até que chega um ponto que, alguns dias fazendo isso, os principais telefones serão transferidos para a sua memória natural. E algumas semanas, ou com o hábito de fazer isso, todos os contatos da agenda... Vão sendo grandes. É